Eu, como sempre, sentada aqui no sofá pra abrir coisa, né? Chegou o brinde da empresa. Vai ter um evento online amanhã. E aí eles mandaram mimos. Então eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Veio um alfajor da Odara. Café, gourmet, filtrado, torrado e moído 100% arábica Esse aqui é aquele que tu bota abertinho na xícara Eu acho muito legal Eu nunca usei ele assim Eu nunca fiz um desses Então vou matar a minha curiosidade Aí vem um cartãozinho E a camiseta Nossa, é gigantesca Eu pedi M, acho é. M, mas ela é muito grande Tem mais um camisetão Diz tecnologia e criatividade para mais humanidade. É um evento de tecnologia, né? Eu trabalho no universo de tecnologia, então a gente ganhou a camiseta do evento de amanhã. Mais uma entrega, essa é a da Amazon, que eu falei que ia chegar e não tinha chego ainda. Eu não sei como que eu vou, menina. A coisa que eu precisava, um leite eu comprei um pra deixar aqui na mesa eu consegui abrir as compras, porque é sempre uma saga, então, comprei um, pintei minha mão, que Dois mil anos depois, bem bonito, bem resistente também. Achei que ia ser um material mais bem bom. Vamos lá para abrir a caixa. Isso comprei. Pilhas para o controle remoto do ventilador de teto. Elas são essas pilhas diferentes, que elas não são nem palito, nem pilha normal. Ela é menorzinha. Aí já comprei, só era o mínimo duas cartelas, então já aproveitei para comprar para ter. E comprei esses saquinhos Ziploc herméticos para fazer os nossos sucos. Aí eu vou botar aqui dentro e depois eu passo água e guardo. Pra fazer mais, pra poupar saquinho, então esse aqui ele já tem o lacrezinho, não precisa amarrar, então é mais fácil de abrir. Deixa eu abrir uma aqui pra mostrar pra vocês. Ele é assim, aí ele já vem com isso aqui que é fácil de abrir e fechar. E aí, cabe certinho aqui a quantidade de um suco pra nós. E aí, tu aqui e bota no freezer. Tá pronto, maravilhoso. Esse aqui que eu comprei é o para levar pequeno. Ele não tem DPA e vem 14 saquinhos aqui dentro. Eu comprei duas embalagens porque também era o mínimo. Então, eu não podia comprar menos que isso. E... Qual que é a medida desse? Esse aqui é de 15,5 por 14,9. Então ele é bem pequenininho mesmo. Esse aqui é o pequeno. E tem o médio, o grande e aqueles outros bem maiores. Então, amei. E é muito prático. Aí eu vou arrumar o suco depois eu mostro pra vocês. Música Pick apart the things I do Essa última semana foi, no mínimo, caótica. Ser adulto é um saco. <risos> Resumindo. Hoje é sábado. O Beto voltou com os ensaios do vocal, do grupo vocal. E aí eu estou aqui vendo coisas pra fazer, tipo, rios, stories, uh, vídeos. Eu não tô vim de gravar sentada, por causa dessa agonia que eu tô a semana inteira. Eu não tô fim de gravar sentada, então eu vou gravar unhas, tirar fotinhos, fazer todo esse rolê. E também que faz muito tempo que eu não posto no Instagram, então eu vou fazer os conteúdos pra lá. E aí no canal eu vou meio que aproveitar alguns vlogs e fazer deles conteúdos específicos. Aí eu vou só cortar, no caso, né, os vídeos que eu já tenho e postar eles separados, como sendo um vídeo realmente informativo. E ó, vocês curtiram muito o que eu, o, eu mostrando o que tem na minha bolsa, tipo assim, foi um dos vídeos mais assistidos dos últimos tempos. Bateu até os vídeos de Glambox, que é muito difícil. Então, vou fazer mais, tá? Vídeozinhos, assim, mais pessoais.